Shalom, a paz do Senhor, mais um devocional para os nossos corações. A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é a habitação mútua de Deus, Pai e o Homem. Deus está a construir dentro de cada um de nós cristãos a sua cidade. E esta cidade é a Nova Jerusalém, cidade de paz e paz. Cidade protegida e abençoada por Deus, onde Cristo reinará com os seus, isso tudo é dentro de nós, é espiritual. A Jerusalém daqui da terra, a Jerusalém de Israel, é um tipo e sombra da Nova Jerusalém, a Jerusalém do alto, a Jerusalém celestial. Nova Jerusalém é a descrição que inclui muitos 12. Ou seja, muitos números 12. A cidade tem 12 portões ou 12 portas que são também 12 pérolas com 12 anjos e os nomes das 12 tribos inscrita ali. As as 12 tribos de Israel está registrado no livro de Apocalipse no capítulo 12, do versículo 12 ao versículo eh, 18. Tem também 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. Está no versículo 13 de Apocalipse 12. O tamanho da Nova Jerusalém é de 12 mil estádios. Está no versículo 16 do capítulo 12 de Apocalipse e o muro tem 144 covados de altura. Isso está restado no livro de Apocalipse 12, versículo 17. 12 vezes 12 vai dar 144 côvados de altura. Na Bíblia, o número 12 mostra a perfeição eterna de Deus. Existem três portões em cada um dos quatro lados da Cidade Santa, que é a Nova Jerusalém, dentro de nós, cristão. O número 4 refere-se à criação de Deus. Deus está a criar um novo homem dentro de ti, meu irmão. Tu és a cidade de Deus que está sendo construída espiritualmente. Deus está a construir esta cidade, a Nova Jerusalém, de onde Ele habitará para toda a eternidade. Dentro de você, meu irmão. Dentro de mim. Dentro de nós. Em Apocalipse capítulo 4, no versículo 6, vemos que as quatro criaturas viventes representam todas as outras criaturas viventes. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao versículo 14, atesta isso. 4 refere-se a nós como criaturas de Deus. E 3 refere-se ao Deus triuno. O número 12... É uma mistura ou uma combinação por três vezes quatro. Três vezes quatro vai dar aí doze. Isso significa que toda Nova Jerusalém é uma fusão. É uma mistura do Deus triuno conosco, seres humanos. Deus está. Unido com a sua criatura Meu irmão e minha irmã Deus está unido com você Se na verdade você está em Cristo Então Deus está dentro de você Ele está unido com vocês Primeiras de Coríntios capítulo 6 versículo 17 Diz que aqueles que se unem ao Senhor São um espírito com o Senhor Então tu estás unido com o Senhor Tu és um espírito com o Senhor o teu Espírito e o Espírito do Senhor se uniram e tu passaste a fazer parte de Deus, da vida de Deus, porque Deus está unido ao teu Espírito e Deus passou a fazer parte da sua vida, porque tu Deus está unido ao teu Espírito, meu irmão e minha irmã. Pode soar um pouco complicado, mas esta é a mais pura verdade. Consultemos isso na Bíblia, está lá na Bíblia. Então, o Deus triuno está misturado conosco, os seres humanos. Deus está unido com a sua criatura, o homem, em sua administração eterna na Nova Jerusalém, na cidade santa, a cidade lá do alto. É uma cidade espiritual que Deus está construir, Deus está erguer, Deus está estabelecer dentro de nós. De você, meu irmão. Essa união foi, foi mencionada pelo Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, no versículo 20, referindo-se à sua futura ressurreição. Jesus disse assim, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Além disso, em João capítulo 15, no versículo 4, versículo 5, Jesus nos ordena, permanecer em mim. E eu em vós, permanecerei na palavra, permaneça na palavra de Deus, desde que a palavra de Deus guie a sua vida. E então, eu permanecerei em vós. Eu, a palavra de Deus, então vou permanecer em vós. Esta permanência mútua continua desde sua ressurreição até a eternidade. Meu irmão e minha irmã, nós já estamos na Cidade Santa, na Nova Jerusalém a cidade de Deus. tá no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 24, diz que nós já chegamos na cidade santa. Nós já estamos nessa cidade. E esta cidade é espiritual, está dentro de você. João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22 ou 21, diz que ele viu a Nova Jerusalém descer. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus, cheia de paz, que desce do céu e, e, e faz permanência dentro de você, meu irmão e minha irmã. Não tem nada a ver com literal, é espiritual. Espero que esta palavra tenha lhe despertado algo, tenha lhe abençoado de forma grande e tamanha. Até mais. Shalom.